Pessoal, os petroleiros do Brasil inteiro estão em greve desde o dia primeiro. Já são mais de 100 unidades na greve, mais de 20 mil trabalhadores parados, de braços cruzados. A produção de petróleo em alto mar já está diminuindo. As refinarias estão a ponto de parar por falta de pessoal. E essa greve não está atingindo todos. A grande mídia está escondendo a nossa greve. É bom que as pessoas saibam que a Petrobras já pediu a nossa prisão. E nós vamos ser presos por essa causa, sim. Mas é importante que a população saiba por que a gente está sendo preso. Eu conclamo aí o pessoal do rap que sempre esteve na luta, que sempre defendeu as nossas causas, a compartilhar esses vídeos, a compartilhar a nossa greve, falar da nossa greve. Chamo o pessoal dos bloquinhos aqui de Belo Horizonte, onde o Carnaval tem bombado e tem defendido nossas causas, para falar da greve dos petroleiros, falar da importância que essa greve tem para a causa dos trabalhadores, para a população de modo geral. Quero aproveitar para chamar também o pessoal do movimento estudantil para apoiar a nossa greve, divulgar os vídeos da greve, divulgar a nossa luta, pessoal. Porque essa luta, essa luta é uma luta de todos os trabalhadores. Vamos tentar quebrar esse bloqueio. Os petroleiros já tomaram uma multa milionária, mais de 10 milhões de reais até agora. Nós estamos devendo para a justiça. Uma multa que não foi aplicada para a Vale, que matou mais de 300 trabalhadores. Nós estamos aqui defendendo a vida, defendendo o preço justo defendemos que os recursos do pré-sal sejam revertidos para a saúde, para a educação do povo brasileiro. Essa greve é também por isso. É uma greve em defesa da Petrobras, porque defender a Petrobras é defender o Brasil.